você conhece vida Maria é um curta que conta a história de Maria José uma menina que tem seus direitos negligenciados e precisa parar de estudar para começar a trabalhar no curta Maria José reproduz esse ciclo com suas filhas perpetuando essa não vida assim como suas antepassadas eu me identifico muito com essa história porque eu tive que conciliar os estudos e o trabalho aos 14 anos com uma jornada que chegava a durar até 14 horas e eu entendia que aquilo era natural e que eu precisava realmente trabalhar para auxiliar na renda familiar, mas aos 15 eu conheci o movimento Hip Hop e lá eu entendi que isso não era o natural e que eu poderia quebrar esse ciclo, eu poderia estudar para me formar e aí então começar a trabalhar. Foi nesses governos que eu comecei a participar mais ativamente da política e junto do Pro, com o ProUni eu consegui entrar na faculdade e conseguir construir uma história diferente. Estar na política e estar candidata e ser eleita é poder tornar a minha vontade na prática, atuando para garantir políticas públicas que tragam direitos básicos à população e fiscalizando o Estado tornando a vida das pessoas e a vida das Marias uma vida com mais direitos, uma vida com mais acesso à educação de qualidade, à saúde básica e à perspectiva de construir histórias diferentes. Eu sou Fabiana Carvalho, mulher periférica, mãe militante social de Fortaleza, Ceará.